Aí, mas os caras acham que eu sou aqui só brincando. Eu tô aqui bagulho sério, que eu quero subir no bagulho e vou dar um bagulho, um tá dinheiro focado. bom. Aí. Tô focado no bagulho, vou dar um dinheiro bom tu vai ver que doideira. Que doideira, então. Né? Ah, não quer é bandido Nossa. brincalhão mano não, Joãozinho. Já tem um cara de urso que é bobo pra caralho aí. <risos> Quem que é bobo aqui? Quem que é bobo ah, aqui? Aí, aí, Pega ele, ó, Pega isso, pega isso. Ô, pai, se encostar no meu pai, o bagulho vai ficar louco, hein? É <risos> <Yeah>. o <risos> <Meu> pai <risos> dele. Tá louco, Tu se bocu e tu quer ser meu filho de qualquer ah, jeito, hein? Esse, esse, esse menor esse meu que me encontrou no hospital e falou que era filho dele. Ele é maluco da cabeça. Que menor? Tá falando do chefe, chamando chefe de menor? Você, rapaz, você. Pá, você? <risos> oh, mas tu não parece comigo, mané, né, não. <risos> Pô, pai é bandido, pô. Só que você não é, então eu acho que você é cria de condomínio. Eu sou bandido, então não exemplo, não. Não, não, não. Tomou um pesadão na frente da tua dona. Aí vai, titi. Aí, ó. Viu? Vacila teu tio esquina. Ai, tu vacila, cara.